Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, deixa eu fechar a janela aqui para ajudar no barulho, fechou aqui na área. Cara, primeira coisa, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, se você for novo, né, não for inscrito, curte esse vídeo. É, tô lançando meu grupo grátis hoje, meu grupo free, só que ele não é da Bet365, olha que coisa sensacional, vou até fechar aqui para vocês. Bom, tá aqui meu grupo, eu vou maximizar aqui e eu já explico para vocês, a gente vai trabalhar agora... Eu vou trabalhar com essa casa aqui, né? A beleza? O link tá na descrição para você fazer o seu cadastro. E a gente vai atuar com algo muito parecido com o, com, o, com o futebol virtual, só que a gente vai atuar no futebol virtual deles, que tem sido muito mais lucrativo para mim. Já fiz alguns testes aqui, é, informações importantes, né? Aqui na descrição está o link para você acessar e se cadastrar aqui nesse site. Eu recomendo que você faça um depósito de pelo menos R$50,00 para você testar com tranquilidade. O depósito é via PIX, o saque também é via PIX, só que o saque, é, vou comparar com a bet 365 Então, na bet 365 a gente escolhe lá o banco que a gente quer receber. Aqui não, aqui ele vai puxar o seu CPF e vai fazer um PIX automaticamente para o seu CPF. Não dá para você escolher. Então, você vai receber na sua conta em que a sua chave PIX estiver cadastrada, beleza? Sem mais delongas, vamos para o jogo. O jogo é esse daqui. Você vai vir em cassinos, vai vir em pênaltis. Eu vou pôr jogar. Fechou. Vou dividir a tela aqui. Vamos esperar um, robô, um sinal do robô. Vou escolher aqui Portugal, Espanha. Tanto faz o time. Eu vou explicar primeiro o jogo. Se você nunca viu o jogo, eu já vou para o sinal. Como é que funciona? Aqui, a gente coloca o nosso valor de entrada. Então, você pode começar com 50 centavos, que é o mínimo. Aqui, quando você colocar em jogar... O nosso objetivo é fazer um gol. Se a gente fizer um gol, ele vai pagar R$1,92. Então, vamos lá, vou fazer um, um teste aqui aleatório. Vamos lá. Ó, o goleiro pegou, tô indo sem fazer com o robô, tá? Então vou dobrar aqui. Ó, gol. Eu vou coletar. Beleza, voltou 1,92. Tá vendo? Eu ganhei 42 centavos de lucro. É, aqui aparece seu saldo, aqui o prêmio. Então vamos lá. As odds, aqui em cima que eu tô mexendo no mouse, se você fizer um gol, você voltar, faz 1.92, dois gols em seguida, três, é, três gols em seguida, sete, quatro gols em seguida, quinze, e seis gols em seguida, 30.72, fechou? Então, como é que é? Você seleciona o valor que você quer fazer a sua entrada, eu vou começar pelo básico, é, agora vamos lá esperar um sinal do robô, opa, e caralho, eu fechei, mano. Não... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Boa. 3 e coração agora. O sinal até 3h46. Beleza, Ó, o robô tá falando que a gente tem que chutar no meio, tá vendo? Vou botando as opções. Então a gente vai chutar no meio. Gol. Então o sinal do robô já deu green. O que eu faço agora? Eu venho aqui, coleto. Fechou, pegamos um green no sinal do robô. É, é, esse, é isso. O robô vai mandar o sinal. O robô vai mandar o sinal. Aqui tem o horário que ele vai mandar e o horário que ele vai... Que é pra você fazer a entrada. Você faz a entrada, espera o outro sinal, volta e vai pra casa. Agora eu vou fazer uma... Vou tentar fazer uma alavancagem aqui, aleatória, tá? Só pra você entender um pouco melhor como é que é o jogo. Então, 50 centavos, vamos lá. Vou jogar aqui. O goleiro pegou. Aí vamos lá para 1 um real, vamos dobrar. Aqui, o goleiro pegou. Lembrando que eu não tô entrando com sinais do robô, né? Eu tô entrando aleatório. Ó, 2 reais... Agora eu vou coletar, para esse dinheiro voltar, beleza, lucro. Agora eu vou tentar alavancar, vamos ver se a gente consegue acertar pelo menos umas, Eita, umas 4 ou 5 em seguida. Lembrando, o link para você se cadastrar está na descrição. O robô, a análise que ele faz é para esse site específico, é para o greenbets.io, fechou? É muito simples, muito simples mesmo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Beleza, ó. Agora a gente vai continuar. Vou cruzar aqui. Beleza. Ó, já tá dando mal de 3,84, tá vendo? Vamos continuar. Ó, o goleiro pegou. A gente perdeu tudo. Então vamos começar de novo. pegou. O goleiro pegou. O goleiro pegou. O goleiro pegou, lembrando que agora eu tô sem o, sem o sinal do robô, né? Estou no, no aleatório. Beleza, 10, voltou, vamos coletar. Beleza, voltou. Já recuperamos, vamos fazer de novo. Só que você tem que sempre voltar o valor, tá? Para o começo. Então, beleza. Uh. Galera, eu não vou, eu só vou recuperar essa entrada aqui. Confirmar, 1 um real, beleza. Só recuperar aqui para. E aí eu já paro de gravar e já explico para vocês melhor. Fechou. Cara, eu acho que deu para entender. É, vamos coletar. Eu vou explicar mais uma vez que eu acho que pode ter ficado confuso se você nunca tinha visto que nenhum. Então, aqui, aposta. Você vai pôr o valor do seu saldo. Você vai depositar via Pix. Depois que você se cadastrar com o link que está aqui na descrição. É, você vai clicar em jogar. Ele vai dar o lugar para você chutar. Aí você espera o sinal do, do robô. Que o robô vai dar o golzinho aqui. Eu vou pausar aqui. Vou fazer mais uma entrada baseada no robô pra gente ver. Deixa ele vir mais um sinal. Calma aí. Ó, o robô acabou de mandar que a gente tem que bater no meio. Então, eu vou bater no meio. 50 centavos. Green. É isso. É, é esse o trampo. Vem o sinal. Lembrando que esse grupo é grátis, tá? Por enquanto, por onde é grátis. Então, clica nele, já entra. Faz seu cadastro. E bora pra cima. Bora os greens. Eu vou continuar operando aqui. Deixa eu só coletar esse valor. Beleza. E qualquer coisa, só chamar. Valeu. Aquele abraço.